Vamos nós agora pensarmos um pouco sobre a leitura que nós acabamos de ouvir, a leitura de João, capítulo 11, do versos do 1 ao 45. Eu quero trazer no meio da reflexão algumas perguntas, muito mais perguntas do que, obviamente, respostas, sobre dois, três pontos, fé, esperança e vida nova. Eu acho que o texto ele nos, nos aponta para essas três possibilidades. Mas quero iniciar a nossa reflexão de hoje com a seguinte pergunta. Que pecado cometeu a humanidade diante dessa pandemia que estamos vivendo? Não teremos nós, seres humanos, optado pelos deuses, ou deuses, ou deus, mercado rejeitado o projeto do Deus da vida, não teremos nós para estarmos vivendo esse momento de forma, é, poderíamos dizer, catastrófica, né? Será que não estamos como descreve a narrativa de Ezequiel, capítulo 37, dos ossos secos, portanto mortos? como também me escreve a série E.O.K.I.D. Mortos-vivos? Será que já não estávamos mortos, vivos? Se nos afastamos do Deus da vida, estamos vivendo como um cadáver, pessoas mortas. Mas quais os sinais que nos mostra nosso estado cadavérico? Sugiro que olhemos para nós mesmos, para o nosso comportamento, as nossas opções, o nosso jeito de viver, as nossas escolhas. Porque toda vez que acolhemos a mensagem do mercado, do Deus mercado, a competição do acúmulo de riqueza, mesmo que estas nossas opções levem a milhões de pessoas para as situações mais desumanas, mesmo que a natureza seja devastada, nós fazemos a opção do Deus mercado, pelo acúmulo da riqueza, pelo acúmulo dos bens, olhando nesse caso para nós mesmos. Sendo assim, estamos fazendo a opção pelo Deus da morte. Quando apenas pensamos em nós mesmos e esquecemos do outro. Quando transformamos o culto sagrado em culto profano, distorcendo a palavra sagrada, com falsas promessas, de prosperidade, de curas, em troca de valores, de cifrões, dinheiro, capital. Transformamos o culto sagrado em espaços de acúmulo de riqueza, tanto que nós temos hoje cinco os maiores, as cinco pessoas mais ricas do mundo, cinco pessoas, pastores e pastora, mais rico do mundo, está no universo dos cristãos, o que fizemos na mensagem do Cristo da vida. O Evangelho de hoje nos convida a romper com esse falso Deus. O Deus de Jesus de Nazaré é o Deus da vida. Ele diz, todo aquele que crê, mesmo que esteja morto, viverá. Jesus é aquele que transforma nossos ossos secos, sem vida, em vida solidária, em vida partilhada. Esta é a, o grande sinal da salvação de Deus em nossas vidas. Quando deixamos o Deus-mercado, e pensa a partir de si mesmo e para si mesmo, e pensamos para o outro, na escolha de estarmos sempre na direção do outro. Mas não poderia também deixar de destacar neste, neste último domingo de março, o movimento das, das mulheres Marta e Maria, foram elas que levaram a mensagem aos apóstolos do Senhor ressuscitado. Portanto, mensagem de salvação e esperança. Foram essas mulheres. Segundo, são elas que professam a fé no Senhor. Sim, Senhor, eu creio que és o Messias. Mas também vale a pena ressaltar que é no caminho fora da aldeia que elas encontram Jesus. Isto significa que é no caminhar juntos que testemunharemos nossa fé, assim como Marta e Maria. É no caminho que descobriremos juntos as possibilidades de optarmos por aquele que nos dá esperança e vida nova no Espírito Santo, que é aquele que é capaz de nos transformar, transformar nossos ossos secos em pessoas humanas capazes de colaborar com o outro, de ir ao encontro do outro.